São os Correios, o coração e não apenas o coração, o coração e os pulmões do povo brasileiro. Conheci um pouco do planejamento estratégico para fazer avançar não é, o desenvolvimento efetivo dos Correios. Na sua modernização, na sua oferta de mais serviços, na condição de poder continuar a servir em todos os municípios do Brasil. É o orgulho que palpita no coração, no peito, não é? Destes homens e mulheres que servem aos Correios. Fico feliz por isso, de compartilhar com todos vocês o orgulho de serem funcionários dos Correios.